Vamos falar um pouco sobre funções e equações trigonométricas utilizando o Photomath. Tem um botão SIM para poder fazer cálculos que envolvem seno, arco seno, seno hiperbólico e arco seno hiperbólico. Tem um botão COS para poder fazer cálculos que envolvem cosseno, arco cosseno, cosseno hiperbólico e arco cosseno hiperbólico. Tem um botão sec para resolver coisas que envolvem secante, arco secante, secante hiperbólica e arco secante hiperbólica. Tem um botão tan para calcular tangentes, arco tangente, tangente hiperbólica e arco tangente hiperbólica. E tem um botão cot para calcular cotangentes, arco cotangente, cotangente hiperbólica arco cotangente hiperbólica e um botão CSC para calcular cosecantes, arco cosecante, cossecante hiperbólica e arco cossecante hiperbólica. O Fotomete trabalha bem com equações trigonométricas, como por exemplo, o seno de x igual ao cosseno de x. Observe que essa equação tem uma solução periódica, x igual a π sobre 4 mais kπ, onde k pertence aos inteiros. Nessa solução detalhada, podemos pensar em dividir os dois lados por cosseno de x para ter tangente de x igual a 1. Só que nesse caso, vamos ter uma restrição, já que esse cosseno de x não vai poder valer zero, já que ele vai aparecer no denominador de frações. O cosseno de x vale zero quando x é igual a π sobre 2 mais kπ, onde K pertence aos inteiros. Então, temos que evitar esse tipo de possibilidade para o X. Evitando esse tipo de possibilidade de X, podemos reescrever a nossa expressão como seno de X dividido por cosseno de X igual a 1. E seno de X dividido por cosseno de X pode ser reescrito como tangente de X. Então, vamos ter... Tangente de x igual a 1. Para resolver isso, podemos utilizar a trigonométrica inversa da tangente, que é o arco tangente. Nesse caso, vamos estar interessados no arco tangente de 1. O arco tangente de 1 vale π sobre 4. Então, o nosso x ele vai ser π sobre 4. Mas não somente π sobre 4, já que a tangente é periódica e a cada kπ, com k pertencente aos inteiros, esse resultado se repete. Então, nossa solução é x igual a π sobre 4 mais kπ, onde k pertence aos inteiros. E a gente tem também uma restrição. Então, comparando agora a nossa restrição e a nossa solução, temos que definir qual é a parte da solução que está fora da restrição. Nesse caso, a nossa solução inteira está fora da restrição. Então, x igual a π sobre 4 mais Kπ, onde K pertence aos inteiros, é a solução da nossa equação trigonométrica. Podemos também pensar em soluções gráficas para esse tipo de problema, já que o Photomath coloca cada expressão algébrica dentro de uma equação como uma função. Então, tínhamos seno de x igual a cosseno de x, e ele interpretou como y igual a seno e y igual a cosseno. A solução é x igual a π sobre 4 mais Kπ, onde K pertence aos inteiros, e cada um dos gráficos das funções são feitos separadamente. Os detalhes desses gráficos e das funções também são dados pelo próprio Photomath. Por exemplo, a raiz do seno, o seu domínio, o seu máximo, o seu mínimo e a interseção com Y são destacados. Assim como para o cosseno, a sua raiz, o seu mínimo, o seu máximo, o seu domínio e a sua interseção também são detalhados. Observe que, para as duas funções, a raiz, o máximo e o mínimo de cada uma são periódicos. De tempos em tempos, eles se repetem. Podemos também tentar interpretar visualmente a interseção entre os dois gráficos, porque detalhando cada um dos gráficos, é possível visualizar, no caso, o gráfico em vermelho que corresponde ao seno. Qual é a sua interseção com o eixo y, no caso, em 00? Zero, zero depois a sua primeira raiz em π/0, sua segunda raiz em 2 0 o seu máximo em π sobre 2 e 1, o seu próximo máximo em 5π sobre 2 e 1, e perceber que isso se repete ao longo dos valores de x. O seu mínimo 3π sobre 2 e menos 1, e o seu próximo mínimo 7π sobre 2 e menos 1. Observando os detalhes da função cosseno, nós também conseguimos reparar que o máximo e a interseção com y também vão ser coincidentes. A raiz é π sobre 2 e 0, e a próxima raiz, 3π sobre 2 e 0. A raiz seguinte é 5π sobre 2 e 0, o mínimo é π menos 1, o próximo mínimo, 3π menos 1, o máximo, 2π 1, anteriormente o máximo era 0 e 1. Então, conseguimos ver a periodicidade acontecendo nessas funções por meio desses seus pontos especiais. Se vamos aproximar o gráfico no plano cartesiano, é possível ver que a interseção entre o vermelho e o azul está ocorrendo entre 0,5 e 1, com x igual a π sobre 4. Agora podemos também verificar que essa mesma interseção ocorre novamente próximo ao x igual a 4, próximo ao x igual a 7, com x entre 10 e 10,5, então, é possível também ter uma ideia de visual para representar essa interseção, inclusive. Então, esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo. Esse é especificamente um vídeo de dicas de aplicativos que falou sobre o Photomath. Nesse caso, falamos sobre funções trigonométricas no Photomath. Esse foi o nono vídeo da série do Photomath e nele nós discutimos como o fotomatch trabalha com seno, cosseno, tangente e cotangente, além de secante e cosecante. Ele tem botões específicas para cada uma dessas funções trigonométricas. Além do que, os seus arcos, as trigonométricas inversas de cada uma dessas funções, também têm botões dedicados. Assim como as suas variantes hiperbólicas, por exemplo, arco, cosseno hiperbólico. Tem lá um botão dedicado para isso. E é interessante saber que dessa maneira é possível escrever e resolver equações trigonométricas, tanto utilizando a solução passo a passo algébrica, quanto a interpretação dos gráficos das funções, já que qualquer equação no Photomath é interpretada como um conjunto de duas funções que têm uma interseção, ou mais. Então, nessa série de vídeos sobre o Photomath já esse é o um nono vídeo, os vídeos anteriores eu recomendo que você visualize todos aqui no Calcule Comigo, no, vídeo, no canal do YouTube, mas dois em específico eu gostaria de recomendar. Um é sobre como explorar todos os recursos do Photomath, porque além de resolver exercícios ou conseguir encontrar soluções de equações trigonométricas, como nós vimos aqui, ele também é capaz de salvar esses resultados, enviar para outras pessoas por e-mail ou WhatsApp, e, inclusive, publicar isso na web para ficar disponível para todos. Além disso, tem um outro vídeo bastante interessante, que é sobre o processo de reconhecimento de escrita do Photomat. Uma das suas principais funções é ser capaz de, pela câmera do celular, interpretar uma expressão matemática ou algébrica que está escrita, inclusive, à mão, numa, num caderno, numa lousa, algo desse tipo. Então, esses dois vídeos eu recomendo que você continue assistindo, Assine o canal do Calcule Comigo no YouTube, curta esse vídeo e compartilhe para os amigos caso você tenha gostado. Um abraço, até mais!